Seja no batuque do pandeiro, no movimento do corpo ou no som das cordas. Aqui se respira a arte. Eu toco violino às terças e quintas. Tem aula de teoria também e eu mais gosto quando tem aula de prática de música. Um espaço de criação de vínculos e acolhimento. Quem vê de fora não vê o que, que acontece aqui dentro, sabe? E eu acho que é uma coisa muito bonita o que acontece aqui dentro. Que não é só, ah, vamos fazer, faz dança, faz teatro, mas também tem, se a gente tiver com algum problema em casa, alguma coisa a gente pode conversar tanto com a professora Miriam, enfim, ou até mesmo os professores dão um suporte pra gente. A Associação Orquestrando Arte funciona aqui, no prédio da antiga reitoria da UFSM, no centro de Santa Maria. E além de inserir diversos jovens no mundo da cultura e da arte, tem como objetivo principal ser a ferramenta de transformação social na vida deles. Não é atender só uma demanda que está presente hoje, mas sim uma demanda que vai para o futuro, para a vida deles, onde eles vão chegar, qual a profissão que eles desejam alcançar, o que eles têm de almejo para suas famílias. Né? E tem gente que já consegue se imaginar no futuro. Por causa do projeto, eu estou pensando em fazer música no futuro. O projeto de extensão da UFSM atende 150 jovens de 6 a 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Além das oficinas artísticas, também oferece atividades de reforço escolar e formação cidadã. A vulnerabilidade às vezes pode se dar na área psicológica, na área social e nas demandas que acompanham o ser humano né? É, e também a financeira, né? logicamente. Mas a demanda que chega para nós vem às vezes através do conselho tutelar, dos CREAS, dos CRAS, né? que são os equipamentos sociais que nós temos no nosso município e que também utilizam desse espaço como um lugar de acolhimento para crianças e adolescentes e também nossos jovens. São mais de 60 voluntários que atuam na associação. Tudo é feito a muitas mãos, inclusive, pelas de quem já passou por aqui como aluno. Trago muito do que eu já aprendi no projeto, né? Enquanto eu era aluno aqui, os professores né, que me deram aula. Então, eu reproduzo muito do que já era muito bom e que funcionou. Nossas aulas envolvem percepção musical, né? Então, não são só o aluno vem aqui e apenas toca um instrumento, né? Ele aprende a ouvir, a cantar a música, né? A reproduzir no instrumento. Agora a gente conseguiu inserir as aulas teóricas também, aula em grupo. Isso está em andamento ainda. Então, cada vez tem se tornado mais como a gente deseja que seja. E toda essa concentração se transforma em apresentações que deixam os pais com o coração quentinho. Hoje em dia está tão difícil, né? Tu ter uma coisa saudável para os seus filhos irem e voltarem ali de certa forma estruturados é uma extensão assim da, da educação que tu dá em casa né então é muito bom muito enriquecedor além de acompanhar os filhos nos eventos a Thais ajuda a construir o projeto diariamente eu comecei lá primeiro eu só ia assistir as as apresentações né mas eu já senti a vontade de ajudar porque não tem como eu não querer colocar a mão na massa né eu comecei a ajudar lá voluntariamente e aí esse mês veio o convite para trabalhar lá então assim eu tô muito feliz em poder fazer parte de fato, né? Para seguir orquestrando mudanças na vida de tantas famílias, o programa conta com a mobilização da comunidade através de doações ou trabalhos voluntários.